Vande Guru Pada Dandam Bhakta Samanitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nitta Ananda Sahoditam Se Nanda Nandanam Vande Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Nanda, Radhika Charna, Dayam Gopijana Samayuktam Yuktam Vanchakalpataruva shakipasinde bhavacha Patitanang pavone bhavishnavibyo namu namaha Mukankaroti vachalang pangong lang hai tikirim Yatke patamahangavandi paramahananda madhavam Nabhakti vade devi namaha Narayana namaskita noruncha iva Devin Deving saraswati vya sam tatu jayo nudeira Sankirtane kishno kotu podeshe Gauri Shadanurakta Guru Bhakti Yukta, Bhakti Pramodakshya Jagodvarun, Dhayyam Sada Paribhavagnam Abhishthadoham, Tethas Padam seva Viranchanatam Saranyam, Bhitatyam Panatopal Bhavaddi Bande-mahapur-sute-charnar-vindam Yad-pad-pallabana-kacandamani-chatayam Vis-pura-jeetokimapigabavadusva-darshi Purunanuragra-sasagra-saramurti kada Sri Krishna Chaitanya Prabhu Netananda Shri Addaita Gala Dharo Sivasadihi Gaura Bhaktavinda Krishna Chaitanya Prabhu Netananda Shri Addaita Gala Dharo Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Rāma Hare Ajānu kanaka bodādham shankirtanaikapitaro kamala yathaksho bishambaro vijavaro jugadharim palo bande jagat priyakaro karuna bhataru hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare namami gange tava padam kamajam surasurair divarupam Mukti incha mukti incha dada sinitam bhavan urupe naranam ganga taranga jata gauri nirantara vibushi tabam bhagam Nara, you know, Priyamanangamada Sipurapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusho Badane Lakshmi sacha Vakshashi Jasyas sambi Amnishinga Maham Haji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Ram. já se asti bhaktir bhagavati yakincha na sarvaguna istatro sura Haru abhakta shakuto mahadguna mano rathina satto dhabato jayasi asti bhaktir bhagavati yakinchana yakincha na sarvaguna sati samasati sura Haru avakta shakuto ho no asato ho dhavato ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho paramahamsa ho ho ho ho ho ho ho pode atrair o Vaishnava puro. O Vaishnava puro não sente nunca atração por nada que seja corpóreo. Não é possível. Gaudiya Gosthipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru, o Guru Universal, disse que o Paramahamsa Guru Vaishnava, o Vaishnava que alcança o estágio mais elevado, não sente atração por coisas materiais. Dinheiro, posição social, admiração, fama, luxúria, nada disso os toca. Eles não sentem atração por nada disso. Porque eles estão recebendo Amrita néctar. Depois de receber esse néctar, quem pode? Quem vai buscar uh, excrementos e fezes e, e urina? Quem vai buscar coisas repulsivas se está recebendo amrita, néctar, diretamente do Senhor Supremo? E o que significa esse néctar? Bhakti, devoção. Bhakti é esse néctar. É por isso que esses devotos puros, eles não sentem atração. Que tipo de atra de que, que tipo de atração nós estamos falando? Qualquer tipo de atração pode ser considerada um feitiço de Mahamaya. Então qualquer uma dessas armadilhas não é dinheiro, fama, luxúria, tudo isso é maia. As pessoas acham que as coisas materiais são úteis. Elas acham esse esse prédio é muito útil, então eu ele é meu, ele é muito bom. As pessoas só entendem a utilidade de dinheiro, de luxúria e de fama. Mas eles não têm experiência sobre a verdadeira utilidade de Bhakti. E se eles acham que sabem alguma coisa sobre Bhakti, eles ignoram que isso que eles sabem ainda não está aperfeiçoado. Se eu estou falhando em alguma coisa, qualquer detalhe deve ser importante. Eu preciso descobrir o significado de todos os detalhes e me esforçar ao máximo para entender Bhakti como Krishna quer que a gente entenda. Nós não queremos receber Bhakti porque nós não sabemos a utilidade de Bhakti. As pessoas querem calcular. É, Perdas e ganhos. Ah, se eu der a minha vida para o Guru e para os Vaishnavas, o que eu vou ganhar? As pessoas pensam. Dessa maneira, eles se tornam... Eles, eles, eles perdem tudo, eles não recebem a verdadeira benção. E muitas vezes nós discutimos, explicamos que Bhakti é uma a concepção neutra, ela está numa plataforma neutra. A devoção está num nível neutro. Ela não é influenciada por ninguém. Ela não pode ser influenciada por nada material. Bhakti é neutra. Está num nível, numa plataforma neutra. E nós discutimos várias coisas. Uh, we can get Maharaj, uma vez me perguntar, Maharaj, Sukriti, se por Sukriti a gente pode receber Bhakti, por karma positivo, karma piedoso eu posso bhakti alcançar bhakti? bhakti, se fosse assim, Bhakti não seria neutra. Como Bhakti poderia ser neutra? Bhakti vai olhar quem tem Sukriti e quem não tem Sukriti, então significaria que Bhakti não é neutra. De acordo com o cálculo material das pessoas, nós imaginamos, as pessoas imaginam, ah, talvez porque eu fiz alguma coisa positiva na vida passada, então por isso que eu recebo bhakti. Alguém que fizer coisas positivas recebe bhakti. Então você provaria dessa maneira, ao pensar dessa maneira, que bhakti não é neutra. Isso está equivocado. Não é esse o siddhanta, não é essa a filosofia. Qualquer atividade piedosa pode nos dar bhakti? Por acaso, você acha que sim? Se bhakti depende de alguma atividade piedosa, então bhakti não seria neutra. Mas nós não podemos dizer isso, porque os manuscritos afirmam categoricamente que bhakti é neutra, que ela não depende de nada material. Eu discuti isso várias vezes de das Babaji Maharaj, mas eu não estou ainda satisfeito com as explicações que foram dadas. Portanto, ouçam. No Bhagavad Gita, o Senhor Supremo diz, e vocês talvez tenham esquecido, e esse é o problema principal, vocês esquecem. Lembrem-se que lembrar de tudo é Bhakti. Se esquecer das coisas, não é Bhakti. Se precisamos nos lembrar das explicações dos Vaishnavas, dos avisos dos Vaishnavas, tudo que está ligado ao Senhor Supremo, devemos nos lembrar. Esquecer disso não é Bhakti. Esquecer de qualquer detalhe não é Bhakti. No Gita está escrito: o Senhor Supremo afirma. jiva. Todas as almas condicionadas Eles estão sob a influência de maya, Eles estão hipnotizados. As almas condicionadas não sabem que o Senhor Supremo não está interessado em karma positivo. No karma positivo, no karma negativo. O Sucriti, ele tem diferentes níveis. Existe um tipo de Sukriti, um tipo de karma piedoso que você recebe chamado Bhakti Mukhi Sukriti. Se você serve, mesmo sem saber alguma coisa, sem saber que está servindo o Guru Vaishnava, o, o Dhamma, o Nama. Isso, o Dhamma é a, a, a, o local sagrado dos passatempos de Krishna. O Nama são santos nomes. Isso pode te ajudar a receber Bhakti no futuro. Bhakti Mukhi Sukriti, um outro tipo de Sukriti, de karma piedoso, é chamado Bhogon Mukhi Sukriti. É chamado de Bhogon Mukhi Sukriti. Dia a dia você aumenta o seu desejo de desfrute. Você você então, esse é um outro tipo de Sukriti, de um outro tipo what de karma positivo. Então, você We tem que se analisar, se observar. Olhe dentro da sua mente. O que você what quer? Você quer desfrutar? Você tem que se exactly. perguntar. Like bhaja, se você quiser adorar Krishna, fazer bhajana, a like primeira coisa, você tem que checar a sua mente, trapaceira. É por say, isso né? que Guru das Babaji Maharaj Every dizia, time, todo dia de manhã, we'll nós temos que pegar o nosso nossa, é, sapato, a nossa sandália e bater na nossa cabeça para corrigir a nossa mente trapaceira. Esse é o conselho que nos é dado por Goro Kishoradas Babaji Maharaj. Dessa maneira nós sabemos. Que, Sukriti, que o karma positivo não pode me ajudar a receber Bhakti porque eu posso ter, acumular esse karma positivo do desfrute de receber prazeres materiais. Então, se o meu dever, se as coisas que eu fizer eh, materiais pudessem comprar Bhakti, então seria fácil, mas não é assim. Você pode fazer uma doação, mas você não compra Bhakti. Se você doar, Alguma coisa para o Vaishnava puro, sem nenhum interesse pessoal. E a pessoa não sabe, ela não tem nem ideia, ela não tomou abrigo nos Vaishnavas, nem nada. Mas mesmo assim, só que ela dê alguma coisa sem saber para o Guru e para o Vaishnava puro. Isso pode proporcionar Bhakti Sukriti, mesmo sem saber, mesmo que ela não reflita. O que, que vai acontecer se eu der alguma coisa? Então existe isso, porque Bhakti é neutra. Mas nós já discutimos esse ponto e ainda uh, as pessoas me fazem perguntas, vocês me fazem perguntas, porque nós não temos a certeza disso no nosso coração. Então, o que Mara está dizendo é isso? Você pode receber um karma positivo que propicie Bhakti, mas Bhakti não depende exclusivamente dessas coisas. Então, a é minha pergunta, é a pergunta que eu faço para vocês: se eu perguntar para vocês, por exemplo, você acharia algum motivo para a existência de Vishnu e Krishna? Você pode encontrar any razão para Krishna ou Vishnu? Por que você não, não, não encontra essa resposta? Não existe uma razão, uma causa para Vishnu. É isso que Maharaj quer dizer. Você pode encontrar uma causa para Krishna e Vishnu? Não. Mesmo sabendo que qualquer reação é produzida por uma causa. Um motivo dá espaço a outro motivo, da, cria outro motivo, mas não existe uma causa, um motivo pelo qual exista Deus, Vishnu e Krishna. Se você não encontra uma causa para Krishna, nós falamos nas aulas passadas sobre a que algo que existe sem razão, sem causa se você não encontra nenhuma causa para Vishnu ou para Krishna, então como é possível que você encontre uma causa para Bhakti, para devoção a Vishnu e Krishna? Porque Bhakti, Sarupshakti, Bhakti tem uma forma, uma energia transcendental, uma forma perfeita, eterna. E essa forma não é diferente do próprio Senhor Supremo. Então, de qualquer maneira que você acompanhe esse pensamento filosófico, você não vai encontrar uma causa para Vishnu e para Krishna e nem uma causa para Bhakti. Mas mesmo assim nós vamos dizer, não há uma causa para Bhakti. Porém, nós podemos dizer ao mesmo tempo que qualquer coisa relativa a Vishnu e aos Vaishnavas, o Dhamma, o Nama, os parikramas, os devotos, tudo o que está relacionado ao Senhor Supremo. O lugar dos seus passatempos, seus santos nomes, seus devotos. Se eu tenho um desejo de servir tais coisas de maneira positiva, favorável. Se eu disser, por que, que você faz bhakti? Por que nós fazemos Bhakti? Porque é a nossa função. Porque a jivatma, a alma condicionada, ela é, uma, uma, ela é propriedade do Senhor Supremo. E as qualidades do, do Senhor Supremo também existem na jiva, na alma. Krishna A forma eterna da, da jiva é ser um servo do Senhor Supremo. Portanto, é natural que a alma, mesmo, alma condicionada, que é jivatma, precise fazer bhakti para o Senhor Supremo, adorar o Senhor Supremo. Não existe uma alternativa para isso. As minhas mãos, as minhas pernas, os meus olhos, as minhas orelhas, a minha língua, tudo isso existe para quê? Serve quem? Devemos servir o espírito. O nosso corpo deve servir a nossa alma. E a nossa alma deve servir Krishna. Mas nós temos que tomar consciência disso. Portanto, o nosso corpo deve servir Krishna. Cada indivíduo quer satisfazer a alma. Mas eles não sabem como. Se não existisse a alma, nós não poderíamos amar. Porque nós não amamos o corpo, eu amo a sua natureza. Eu amo o seu humor, o seu jeito, que está ligado à alma. A atma existe, é por isso que eu amo você muito. amar a mãe. O filho vai amar a mãe, a mãe vai amar o bebê, porque a alma está lá. O pai vai amar o filho, pelo mesmo motivo. Quando a alma não está lá, nós não amamos o corpo morto. Mas as pessoas são materialistas, então eles são capazes até de amar as propriedades, os prédios. Por quê? Porque existem almas nos outros. Se, não houvesse, se a alma não estivesse no mundo, quem ia se importar? Se não houvessem outras pessoas vivas, quem ia achar valor nas coisas? Qual é o valor desse prédio sem uma entidade viva? Quem vai desfrutar dele? Quem vai viver dele? A alma vai desfrutar do prédio. É por isso que está escrito nos Upanishads. É somente em relação à Atma que eu amo você. Está escrito nos Upanishads. Somente em relação à alma que eu amo o mundo material. Se a alma abandona o corpo do bebê, talvez a mãe possa chorar. Mas aí ela vai. Jogar aquele corpo do bebê morto no crematório. Por quê? Porque ela não é um corpo. Então é por isso que nos Upanishads está escrito: Eu penso no Senhor Supremo, eu me concentro no Senhor Supremo, eu faço isso e faço aquilo, porque eu sou uma alma. Sem alma, não há utilidade, não há vida. Se eu te der in, in, uma imensa quantidade de propriedades, o que quer que você queira, ouros, joias, o que você quiser, eu poderia lhe dar a propriedade absoluta de tudo as coisas materiais. Mesmo, mesmo assim, em centenas de vidas, você não conseguiria imagine que eu... ah, imagine que eu te dê uma quantidade tão imensa de propriedades que você não possa utilizar mas isso nem eu sem eu vidas mas se eu fizer isso eu estarei punindo você e tente entender o que eu quero dizer ah, mas imagine que eu eu uh, Leve você a viver com essa propriedade toda numa ilha deserta, onde não tem ninguém. Eu te dei tudo, mas você gostaria de receber tudo se não tivesse ninguém lá? Por quê? Eu podia lhe dar propriedade de tudo, não é isso que você está buscando, propriedades? Ah, Maharaj, mas eu não vou querer propriedade se não tiver ninguém perto. Por quê? Porque sem a vida, nada tem utilidade. Nosso Arjuna vai perguntar para o Senhor que é Suprema. Para que nós precisamos de todas essas propriedades? Diz Arjuna para Krishna no Bhagavad Gita. Para que nós queremos o reino? Se morrerem todos aqui nessa guerra, para que, que isso vai ser útil, diz Arjuna? Se o senhor estivesse sozinho, não tivesse nem outras expansões, nenhum devotos, o senhor não gostaria de viver isso, o Krishna não gostaria dessa cena. É por isso que Krishna, é, ele é cheio de expansões. E porque o Bhagavatatwa, o conhecimento do Senhor do Supremo, contém realidades, o dama, os seus nomes, as suas expansões, os seus devotos. Porque nem Krishna gostaria de viver sem os seus devotos. Então, você tem que entender uma coisa e realizar isso. Que o Senhor Supremo, Bhagavan, que Prabhupada Bhaktisiddhanta que, Thakur, que o Guru, o Vaishnava puro, eles querem nos dar uma propriedade que tem mais valor do que a matéria inteira. Uma propriedade que tem um significado eterno. Nós estamos correndo no lugar errado, na direção oposta, na direção falsa. E se eu é, exilar você nessa ilha, como Napoleão, foi banido. Ah, se eu lhe, lhe colocar numa ilha e lhe der todas as riquezas do mundo, mas sem ninguém lá, você não vai querer isso. Então, temos que entender que Parikshit Maharaj, ouvindo o Srimad Bhagavatam, um, ele é, percebe que depois que Krishna abandonou, abandonou o mundo material, o mundo material ficou vazio, porque Krishna é a personificação do espírito absoluto. Então, Bajanaba foi apontado como rei de Mathura e ele chorou. Ele disse, o que, que eu vou fazer? Eu estou só agora. Por que, que eu vou viver agora? Qual é a utilidade desse reino que você me deu, se não há ninguém aqui? Porque todos os brajavasas se foram junto com Krishna, quando Krishna sai do mundo material. A mesma coisa acontece com Ramachandra. Quando Ramachandra se vai com todos os seus associados, com todos os seus companheiros eternos, o mundo também fica vazio. E esse rei vai dizer, Krishna, você me faz rei de matura? que é o lugar dos seus passatempos, mas você vai embora. E que que, o, o que que o que que por que que me interessaria ser rei dessa região onde aconteceram seus passatempos se você for embora? Então, para Maharaj vai decidir? Ele decide que aquela aquela região daquela região, é uma região do norte da Índia, que fica ali acima de Delhi. Ele decide arranjar, fazer que, que os brahmanas que estavam nessa região, fossem todos para Vrindhávara. Prisci disse, não, nós não queremos nos mover, mas... Uh, Parikshit Maharaj disse, se vocês forem morar lá, eu vou dar propriedades, terras para vocês. Então eles aceitaram e foram lá. Esses brahmanas foram até Mathura para ficar lá. Eles não eram os vrajavasis que vieram ao mundo material com Krishna. Mas mesmo assim eles estavam e brindavam na apuração misericordiosa de Parikshit Maharaj, que é... É um neto de Arjuna, herdeiro do trono. Então, eles vieram de fora para morar em, em, em Vrindavana. Eles são considerados estrangeiros ali, que vieram de fora. Então, Voltamos a esse ponto, se você não entende que não existe uma causa para Vishnu e para Krishna, você tem que entender que não existe uma causa para Bhakti, porque Bhakti é uma energia de Krishna, é uma Swarupa Shakti. É uma forma que existe paralela e que pertence ao Senhor Supremo. Mas a nossa percepção não consegue entender isso. E é por isso que eu estou explicando assim em detalhes de Shambhava. Se alguém vai explicar algo de maneira positiva para o Krishna Bhajana, nem todo mundo consegue sentir vontade se ser inspirado a adorar Krishna. Algumas pessoas sim. E se essas pessoas puderem agir de maneira favorável, então, nós podemos entender que, ah, talvez o Guru vai abençoar essa pessoa com Bhakti. E é o Guru que vai fazer isso, porque o Senhor Supremo não dá Bhakti de, de maneira direta. Você não pode esperar que Bhakti chova do, do, do céu para na sua cabeça. Bhakti vem através dos devotos. Se você discutir, do ponto de vista geométrico, essa questão uh, de, todos os, de todos os ângulos possíveis, você vai chegar nessa mesma conclusão. Nós estávamos falando na aula passada, de Maharaj, do Madhyam do devoto que chega no nível intermediário. E ele começa a ver o que é bom e o que é ruim. Ele vai ver que alguém tem um humor positivo. Se, então, esse Madhyam abençoar alguém porque ele vê que alguém realmente é favorável, está entendendo o que é bom e o que é ruim, ele pode dar bênçãos para aquela pessoa, dar misericórdia para aquela pessoa. Mas ele não vai dar para todo mundo. Por quê? Porque qual é a definição do Madhyam ele, é ele é aquele que enxerga o que está certo e o que está errado. Então, ele vai abençoar aqueles que estão agindo de maneira correta. Isso sim acontece. Mas isso não significa que Bhakti tenha uma causa. Isso significa que o de Dikari, por distinguir o que está certo, o que está errado no nosso comportamento, vai favorecer aqueles que se comportam de maneira correta. Maharaj está falando daqueles que sentem amor por Krishna, amor puro por Krishna. E que isso produz amizade com os devotos sinceros. Com os devotos puros, a gente tem. Quando nós alcançamos amor por Deus, nós temos o, o desejo de servir os seus devotos. E por que é natural que façamos isso? Porque ao servir os devotos puros do Senhor, o Senhor se satisfaz conosco. Ele mesmo diz isso. Muito, em muitos lugares dos Vedas. Então, essa amizade com todos os devotos é natural. E aquele que não tem isso é um tolo, é um inocente. Então, há pessoas que são inocentes e que fazem coisas erradas e não querem ver o que está errado. E então existem também aqueles que vão odiar os Vaishnavas. Né? Existem pessoas que são indiferentes aos Vaishnavas que têm... as pessoas vamos recapitular, as que são favoráveis, as que são indiferentes e as que odeiam os Vaishnavas. O ele vai rejeitar a conexão com as pessoas que odeiam os Vaishnavas, com as pessoas que são desfavoráveis aos Vaishnavas. O devoto puríssimo, no seu nível mais alto, ele não vai sentir repulsão nem por estes. Mas uh, o devoto puríssimo, ele precisa descer para a plataforma de Madhya Madhikari para poder se comunicar com as pessoas. E nessa plataforma ele vai dizer o que está errado, e ele vai evitar a conexão com discípulos que estejam agindo desfavoravelmente, que no fundo, tem inveja ou odeiam os Vaishnavas. Ele não é obrigado a frequentá-los, ele os afasta. Então, o Prabhupada Bhaksidanta sempre repete que Bhakti é a função natural da alma. Então, nós temos que entender que Bhakti é a, a função natural da alma, ou seja, a Jivatma, a alma condicionada, deveria manifestar automaticamente essa devoção. Por quê? Por que ela deveria? Qual é a razão? Não tem razão. É intrínseco ao fato de que ela é constitucionalmente uma serva eterna do Senhor Supremo, de Vishnu, de Krishna. Eles também não têm. Deus não tem uma causa. Da mesma maneira, que nós deveríamos, não precisaria ter uma causa para o nosso desejo de servir Krishna, não precisa ter uma razão, nós somos constitucionalmente servos eternos do Senhor, porque todas as almas condicionadas vêm do Senhor Supremo e elas são isso, servos eternos do Senhor Supremo. A jiva não existe separadamente em relação a Deus. Todas elas são minha Chiburuca, partes, Chiburuca. minhas partes, minhas partes e parcelas, diz Krishna. Elas pertencem a Krishna. Elas são de propriedade do Senhor Supremo. Mas isso não significa que nós cortamos o Senhor Supremo em vários pedacinhos e cada um desses pedacinhos seja diva. Não, isso nunca aconteceu. O Senhor é infinito. Alguém pensa, ah, as divas são partes e parcelas do Senhor Supremo, mas isso não significa que, ela seja, que o Senhor tenha se fraccionado para criar as divas. Ele emana as divas. O que isso quer dizer que alguém é parte do Senhor do Supremo? Isso significa que, que elas são qualitativamente não diferentes do Senhor Supremo, não que ele tenha se dividido para criá-las. Uma parte do infinito é sempre infinita. Nós já explicamos isso antes em outras aulas de Shambhava. Não se esqueçam. Se eu pego uma partícula de, de, de poeira dos pés de lótus do Senhor Supremo, aquilo também é puro, aquilo também é eterno, infinito. Porque é igual ao Senhor Supremo. Tudo, todos os sentidos do Senhor Supremo podem agir simultaneamente. Ele pode enxergar com o nariz ou comer com o nariz. Os olhos podem mover as coisas, qualquer órgão do Senhor Supremo age de maneira completa, funciona como os outros sentidos. O Senhor pode te enxergar com a mão, mas a mão não tem olho, mas o Senhor pode fazer isso. Ele pode enxergar com a mão como se fossem os olhos. Escrito isso no Brahma Samhita, Este manta que Maharaj está restando descreve essa possibilidade do Senhor. Por isso o Barama diz: eu adoro o Senhor Supremo porque qualquer um dos seus órgãos dos sentidos exercem a função de todos eles juntos. Não como nós, como nós que nós só podemos enxergar com os olhos, mas a gente não pode comer com os olhos, né? Então, dessa maneira, tentem realizar o que eu estou dizendo. E não esqueçam o que foi dito no Harikata. Depois do Harikata, vocês têm que se sentar e pensar, olhar para o lugar de aparecimento de Mahaprabhu em suas mentes e pensar o que, que Maharaj quis dizer com esse Harikata. que termina o Harikata e você o descarta. Acabou. Não. Os devotos puros, como Raghunandan Acharya, como, como Vamsidas Babaji Maharaj, eles são grandes devotos, muito, muito exaltados. E que benefício nós podemos obter deles? Se você realiza esse ponto, Nós não podemos evitar ah, de reconhecer as glórias do Guru dos Vaishnavas, porque esse é o único modo. Se você consegue glorificar o Vaishnava puro, os Vaishnavas puros, e aí sim você pode sair de Maya. Vaishnava Se você glorifica o Guru dos Vaishnavas, tenha certeza que você pode se liberar de Maya. Isso é algo necessário para que possamos sair de Maya, encontrar os Vaishnavas puros e glorificá-los. servir los favoravelmente. Alguém pode ler todos os Vedas, todo o Vedanta. E alguém vai pensar, ah, oh, que pessoa poderosa. Mas no Bhagavatam está escrito. É melhor servir o Vaishnava puro do que fazer isso. Eu não vou ler os Vedas e o Vedanta. Por quê? Porque é muito mais fácil servir o Vaishnava puro. Alguém pode dizer, não, é fácil ler o Veda Vedanta Sim, é fácil se você sentar e ler, você vai ler. Mas você não vai realizar o Veda Vedanta Mas se você servir o Vaishnava puro, você, a, a realização está garantida. Entende? A diferença. Então, muita energia. Para objetivos materiais, Spendi Suti Anotosso Pung Samos Sutira Somacio Taitu tem se lembrar deste verso Sutosso Pung Samos Sutira Somacio Sutosso Pung Samos Sutira Somacio Nanjosasuribrito. Está escrito no Bhagavatam. Mesmo depois de darmos muita energia para servir o Veda, o Vedanta, o Shastra, alguém poderia dizer, ah, essa pessoa decorou tudo, então ele é um grande pandita, ele é um grande erudito védico dita é um erudito em conhecimento védico. Os devotos puros, eles mantêm os pés de lótus do Senhor Supremo dentro do seu coração. O Vaishnava consegue colocar, trancar no cofre do coração os pés de lótus do Senhor Supremo. Se eu puder glorificar esse tipo de Vaishnava, eu vou alcançar o verdadeiro benefício espiritual. Bhakti é a função natural da alma. Mas, mesmo assim, nós temos que esperar a misericórdia do Vaishnava puro. Como que acontece cal, o cálculo e a harmonia de, de Bhakti? Então, temos que entender que Vamshiddas Babaji Maharaj Maharaj era um famoso Vaishnava que existia na época de, de, de Bhakti Nathakuri e Bhakti Danta Sarasvati Thakur Prabhupada. E ele era um Vaishnava, um Paramahansa puro. E nós temos que tentar enxergar. Os, os, os, uh, os sintomas do Vashinava, por o olhar dele é vazio, porque ele não está olhando para a matéria. A visão deles está esvaziada, eles olham como se fossem loucos, eles têm um olhar particular, porque o olhar deles está apontado o tempo todo para Gura e Nittai. Para o tempo todo dizia: se alguma coisa acontecer, se algo inusual acontecer, se uma coisa ruim acontecer, algo que possa lhe fazer chorar, se isso tipo de coisa acontecer, mas Prabhupada sempre dizia: Bhangshidas Babaji Maharaj vai sempre encontrar um erro com ele. Uh, o Vaishnava, mesmo diante de um, de um problema capaz de fazê-lo chorar, ele não vai achar problemas em Krishna. Oh, Krishna destruiu minha vida material. ó oh, Krishna fez isso, fez aquilo. Ele não vai achar defeitos em Nityananda. Ele vai pôr a culpa em si mesmo. Os Vaishnavas, qualquer coisa ruim que aconteça, qualquer perigo, eles enxergam isso como um problema seu. Para Mahamsa Gora, que chora das Babaji Maharaj, ele sempre se preocupava em achar defeitos em si mesmo. Assim age o Vaishnava, para se corrigir. Essa é a natureza do Vaishnava puro. Então, existe Gora e existe Nitai. E por misericórdia deles, ele nasceu numa família. Vamos ser Das Babas de Maharaj nasceu numa família de pescadores. E das Babas de Maharaj irá glorificá-lo agora. E por ele ter nascido numa família de pescadores, nós achamos que podemos julgá-lo. Que ele era de uma família humilde, de sem consciência. Mas não funciona assim. Quando o Senhor Supremo aceita a água dos pés de lótus do Spejlotsu devoto e põe ela na cabeça, como é que nós podemos julgar o devoto? O dia que você puder realizar o coração de Krishna, você não vai conseguir se sentar diante de mim, você vai chorar ao ouvir as almas, ao ouvir o Harekata. Então, dessa maneira, agora que das babajima Maharaj. Babaji Maharaj. só se eu me lembro deles todos os dias de manhã eu posso alcançar sucesso no dia a dia da minha vida espiritual ele ficava nas na margens do Ganges ele morava numa cabaninha quebrada os animais vinham vinham cobras ali E ele não falava sai sai cobra nada Falava, ah, ok, tem uma cobra ali e eu estou aqui. A cobra está ali e eu estou aqui. Era assim que ele agia. Imagina, ele não espantava nem a cobra. A cobra está aqui e vamos te dar as babas de marajas, estava ali. Qual era o problema? Ele dizia. A cobra às vezes precisa de um abrigo, deixa ela ali. Ela entrava na cabana dele e ele deixava ela ali. Ele tinha amor infinito por todas as almas. E esse é o humor do Vaishnava que alcança a perfeição máxima. É por isso que ele pode pregar. Um homem cruel, um trapaceiro, não deveria sair tra eh, trapacear, porque ele, estaria pregar, porque ele estaria trapaceando as pessoas. Um trapaceiro não vai dar a fama ao Guru, a Prabhupada, Bhaktisiddhanta, não. E tal pessoa não deveria pregar. Porque essa pregação trará é, imperfeição na nossa vida espiritual. Vejam a situação no presente. Eles não realizam o coração do Guru do Vaishnava. Então, como que eles podem transferir esse coração para as pessoas? Se eu mesmo não entender, como é que eu posso dizer para o Pada assim assado? Eu só vou estar memorizando coisas e pronunciando filosofia e fatos memorizados. Como a gente pode glorificar para o se a gente não compreende o seu coração? E as pessoas estão sempre, na verdade, fingindo que estão glorificando ele, mas não estão repetindo o que ele diz exatamente. Elas cortam, mudam o que ele falou. Então isso é amor? Veja como que eles glorificam o Bhaktivedanta e o Guru Varga, alterando o que eles falaram. Eles não estão interessados em glorificar a Gaudiya Mata transcendental. Ex bidavinot, ex they wanted to kill Guryamata. they wanted to make it you know? ah, Tomara está citando dois discípulos de Bhakti Siddhanta Sarasvati Takprapad que tentar, atentaram contra ele, atentaram contra a filosofia dele. Todos esses Vaishnavas que Maharaj está citando, eles ficaram contra os livros, eles publicaram livros contra Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur como se eles tivessem feito um tridente para atacar a Gaudiyama Transcendental, pois eles atacaram a filosofia. Então, ao invés de fazer isso, é melhor você parar de fazer vida espiritual. E um dia você, pode ser que você receba algum benefício, que você se recoloque em linha. Mas não ataque o Vaishnava e não ataque a sua filosofia. Não contradiga o que eles disseram. Vamos te dar as Babaji Maharaj, portanto. Ele era um Vaishnava puro ele não precisava de proteínas e vitaminas, como as pessoas estão tão preocupadas hoje em dia. Porque a proteína dele vinha do coração. Até tarde da noite, ele cantava os santos nomes dentro da sua cabaninha. Ele não comia. Se alguém desse alguma fruta para ele, você pode adorar Krishna com essas frutas e, e honrá-las. E ele tudo dava para Krishna. Ele não tinha nem porta no, no, no, na cabana dele, vivia com a porta aberta. E o que aconteceu numa determinada ocasião? Um touro entrou para essa cabaninha, botou a cabeça dentro da cabana e, e começou a comer as coisas que estavam ali. Babaji Maharaj estava cantando santos nomes. E o que ele fez, você não consegue realizar. Ele não estava nem interessado em salvar aquela comida. Ele disse, porque eles pensam, quando o Senhor Supremo achar que é necessário, ele manda a comida. A gente pensa, nossa, eu preciso de 50 milhões para fazer isso e aquilo. Mas o devoto sabe que o Senhor... O Supremo, se aquilo for necessário, vai mandar aquilo. Então, às vezes uma, as cabras colocavam a cabeça dentro do bhajan kutir dele. Era tão pequenininho que ela não, nem a cabra cabia ali dentro. Ela punha a cabeça e comia as bananas, as frutas que trouxeram, trouxeram para ele. E ele ria. Ele dizia: Krishna deu e Krishna tirou. Pode comer. And ele diz que as pessoas dão, Ou outra pessoa tira. O que significa isso? O que Krishna realiza isso? Ele nos dá coisas e tira coisas. Krishna resolveu, ele pensou, qual era a visão dele? Ele falou: Olha, Krishna veio comer essa melancia aqui na forma de uma cabra. É tudo ele. Todos os itens que estão ao redor, tudo é Krishna. Pensa puro, as flores, as frutas que as cabras iam comer também é, ou que, que estavam nas é, árvores, de quem é? Aquilo de Krishna. Para a gente pensar, essa é a minha guirlanda, não pegue na minha guirlanda. Você ganha dinheiro? Suponha que você ganhe dinheiro. Mas se você fizer uma estatística, um cálculo, Quantas almas condicionadas estão ganhando dinheiro e quantas divas estão sem comer, sem ganhar dinheiro? E me... Não é isso, o Maharaj falou, tem muita alma que ganha dinheiro e come, mas quantas almas não trabalham, não ganham dinheiro e comem? Os pássaros, os animais, estão comendo em todos os lugares. E quem está distribuindo isso? Krishna. Se você fizer uma estatística, quantas divas trabalham e quantas divas não trabalham? Tem muito mais jiva que não trabalha, tem mais animais. E eu também, de Chambaba. O Senhor Supremo me dá umas frutas, umas flores e eu, e eu honro isso, de Chambaba. Mas nós não acreditamos que o Senhor Supremo é capaz de fazer isso. De que nós acreditarmos, todos os problemas serão resolvidos. Mas a gente tem dúvida ainda. A gente quer ser o dono da ação, queremos ser responsáveis pelo nosso sustento. E é por isso que nós ainda estamos presos à matéria. Num determinado nível nós vamos enxergar que nem isso é necessário. Então, Vamshidas Babaji Maharaj ficava num Kutir, uma cabaninha para cantar os santos nomes na margem do Ganges. E às vezes ele cantava os santos nomes o dia inteiro, sem parar. E às, às 12h30, ele ia até o mercado. Ele ia para o mercado sem dinheiro. <risos> como que a gente vai para o mercado sem dinheiro? Com as mãos vazias. Ele ia, falar, ele ia observar quem ia jogar fora alguma berinjela, algum um pepino. E ele pegava aquilo e enxergava como se fosse Krishna dando para ele e ele colocava isso num paninho, ele não usava assim esse tipo de, blu, de, de, de tecido assim. Ele andava sempre uma colpina, que era só um pano para cobrir os genitais. Eu perguntava para ele, por que você não usa esse pano para cobrir? Bohir vas. Ele dizia, bohir significa externo, então como é uma coisa externa, eu não posso usar. Eu não uso nada que é externo, que é material. Eu não uso nada que é externo. O nome da, desse, desse pano chama Bahir Então, uh, por exemplo, tecido externo, de cobertura externa. E ele respondia, eu não posso usar uma coisa que é externa, porque é material. Então, Maharaj está dizendo que esses Vaishnavas nós devemos correr atrás deles e servi-los como se fôssemos seus cachorros, mas nós não temos sorte, não entendemos isso. Então, Babaji Maharaj catava pedaços de legumes no chão do mercado e voltava para o seu Bajanakuntir, cantando Bajanas, músicas sobre Goranitai então, ele cortava as, os ver, as verduras ali e, e já passava das três da tarde, porque ele estava cantando, cantando e cortando os vegetais, até as três da tarde. E depois ele ia até o Ganges para lavar toda essa verdura e cantando, ele voltava e começava a cozinhar. Quando que ele estava oferecendo? Quando que ele ia honrar a prachada? Se às três da tarde ele ainda estava. Ali. E ele fazia isso tudo e oferecia para Gori E às vezes ele arranjava alguma berinjela que estava boa ainda, que não estava estragada. Ele pensava, eu vou fazer uma torta de berinjela para Gori Então ele cortava os pedaços da berinjela. Não, ele tinha uma panelinha, ele colocava um pouco de óleo e ele dava os pedaços de berinjela ali no óleo, colocava ali. E depois disso, ele com a mão mexia. E ele ficava ali. Ele não tinha colher, ele passava a mão para virar a berinjela. Vou ver se eu vou queimar a mão Sim. ou não. E virava tudo com a mão. A na panela. Isso a... é what... um I'm Vaishnava. Imagina que estágio que ele estava. Yeah. Imaginemos que estágio nós vamos ter que alcançar para entender o humor dos Vaishnavas puros. É mais do que suficiente. Uma vez homens ricos vieram e deram ornamentos go, para Goranitai. Go, eles deram joias para Goranitai. Vamos se dasalvaji Maharaj. E ele perguntou para as deidades que receberam esse presente: Olha, veio aqui uma pessoa e deu esse presente para vocês, Goranitai. Imagina, ele não tinha a porta. Qual era o valor para ele de ter o ouro ali dentro de casa? O ouro e joias. Então, o ladrão veio e tirou todos os ornamentos. E Babaji Maharaj voltou falou, ah, não estão mais os ornamentos aqui? Os, os, as joias foram, foram embora e ele perguntou para as deidades, para quem que vocês deram esses ornamentos? Para quem você deu? Ele perguntou em Dakai, na língua Dakai. Eram seus, eles deram, de, eles deram de, Alguém veio aqui e deu de presente para você? Por que, que vocês deram para alguém? Ele perguntou isso várias vezes, mas o que respondeu, ele não, ele respondeu, ninguém soube. Aí ele saiu, subiu numa porta, e ele foi saindo e andando, depois ele ouviu alguma coisa, de Gorinaitai e foi andando pela cidade chegaram até uma casa que estava em cima de uma de uma pedra. Ele abriu abrir uma porta e ele disse: você pegou os ornamentos de Gorinaitai, mas eles pediram para você devolver. Ele foi lá e bateu na porta, chamou o bandido pelo nome, ô oh, fulano. Goryanitai me disseram que eles querem os ornamentos de volta, você pegou? E um homem demoníaco saiu do quarto. Ele jogou longe, vampse das Babaji Maharaj. ele caiu de cima dessa pedra onde estava essa casa e quebrou a perna. E quem ia levar Babaji Maharaj no hospital? Ele não estava interessado em ir para o hospital. Ele falou, ok, a perna quebrou. E com essa perna, ele foi se puxando pelas mãos e voltou até o Bajan Kutir. E falou com Goranitai. E falou, você deu ornamento para eles. E você necessariamente me, desnecessariamente me mandou lá para eles me baterem. Você que deu o ornamento? Tá bom então. O que quer que você tenha feito, para mim está bom, ele, ele continua dizendo para as deidades. E às vezes ele se sentava na, na margem dos, dos, nas margens do Ganges. não ia a lugar nenhum. Naquela época a bengala não estava dividida com Bangladesh, era tudo índia. E às vezes ele andava, andava, andava e chegava até o Bangladesh de hoje em dia, que se chama Bangladesh. Hoje. ele ia a pé para os lugares assim, porque ninguém sabe, ninguém sabe por que ele ia, por que, que você está indo? Ele ia. Um dia, o Bhakti Pramodhpuri Goswami Maharaj e outros devotos, talvez Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj também estivessem, eles encontraram o Vamsidhas Babaji Maharaj numa vila. e prestaram reverências, ó oh, Babaji Maharaj. Reverências, reverências. Nós estamos, organizamos um programa em Bhardamai. Nós convidamos você, por favor venha. Você deve vir. Nós convidamos você para esse festival. E respondeu, ho ho, jamu jamu, eu vou. Todos os devotos vieram ali. Ele não disse, eu não vou. Porque ele não tem uma conexão material. Ele está em Goloka Vrindavana. Se alguém fizesse alguma pergunta, alguém dissesse, tem um grande festival, todos os saddos vão lá, você também vai? Ele dizia, sim, sim, eu vou. Ele dizia, Tomarajal, você vai na frente, depois eu vou Mas ele não aparecia Mas ele andava pelo mundo E às vezes ele achava Uma, uma figueira de bengala Ele falava, olha Esse é o Senhor Supremo E eu adorava a árvore ele via Krishna e Radharani as golpes todas ali, mas você não conseguiria ver. O que ele está fazendo como louco adorando essa árvore de repente? Aí ele ficava totalmente satisfeito, eu cheguei e é aqui. Vamos ser é o nome da flauta de Krishna então? Ele enxergava ali, naquela árvore, o um passatempo de Krishna, ou almas transcendentais. Porque ele estava vivendo em Goloka Vrintava, né? A mente dele estava ausente da matéria. Como por exemplo, nesse diálogo, Vidura Maharaj, ele faz muitas perguntas, mas Uddhava não consegue escutar as perguntas de Vidura, porque ele já foi embora daqui. A mente dele não está mais aqui. Vidura faz perguntas específicas para Uddhava. E, pelo desejo de Vidura, aos poucos, Uddhava retorna para a realidade material e abre os olhos bem devagar, como se ele estivesse sonhando. Enquanto ele estava perguntando, ele estava em Samadhi, ele estava mentalizando Goloka Vrindavan e ele volta, abre os olhos condition? e tenta manter uma condição Otherwise, normal. Caso contrário, ele não poderia responder as perguntas de Vidura, de Vidura so, de way, Maharaj. Veshna, you know, então, o humor de um Vaishnava puro não é fácil de ser compreendido. So, então, day day, dia a dia, Veshna, você comete like ofensas aos pés de Lótus dos Vaishnavas puros, como Bhakti Deita Amada Maharaj, Bhakti Rakshakti Dagoswami Maharaj. Não faça isso. Não pense que eles sejam iguais a você. Nós começamos a fazer política em relação ao Vaishnava. Ah, meu Guru Maharaj falou para fazer o Ratayatra. Quem é você para parar? Você tem que entender o Vaishnava. O seu coração. Tente entender o seu coração. Essa não é a maneira. O próprio Gouranga Mahaprabhu gostaria de refazer. E você acha que você é um grande pregador e você pode insultá-lo? Quanta audácia Machari, você tem. Ah, você vai dizer que eles não estavam satisfeitos comigo, com você, que eles tinham inveja de você? O Vaishnava por tem inveja? Não. Vocês tem inveja, por exemplo, da gochala que me deram? Eu quero dar elas para você. Eu quero ficar livre. Vocês vão adorar as vacas lá de maneira apropriada? As pessoas têm inveja do Vaishnava, do serviço do Vaishnava, e por isso elas os criticam. Mas é muito difícil receber uma aula, uma misericórdia de babas de Maharaj, porque ele estava num nível muito elevado. É por isso que os discípulos de Prabhupada Bhaktivedanta pediam para tomar darshan dele e Bhaktivedanta dizia: Não, não vá, você não vai conseguir entendê-lo. Você não vai entender o seu humor, o que eles estão fazendo. Então, o Vaishnava é puro. Você pode amá-lo com todo o coração, mas se você enxergar algo que você não consegue digerir e, e, e, e entender, você pode cair, então cuidado. Você pode concluir, o Vaishnava não, é, não está civilizado, ele está vivendo uma vida é, rústica, ele não tem roupas. Ele não se comporta direito, um Vachnava deveria ter etiqueta, a pessoa pensa, erroneamente. Às vezes ele mastigava um, um, um, um graveto de uma planta específica e oferecia para Krishna. Depois ele mastigava aquele graveto. Quer? Tá. Se alguém observasse, diria, ele é um pobre maluco, um louco pobre. Ele não mastigava tabaco, não era tabaco que ele mastigava, isso é falso. Ele mastigava umas plantas que ele achava. Mas o Vaishnava, ele nos trapaceia. Para se livrar da, da adoração de pessoas insinceras, eles fazem coisas que as afastam. Então, vamos te dar as de Maharaj para evitar a perturbação do público das pessoas. O que ele fazia? Ele pegava uns ossos de peixe que ele achava e colocava na frente da cabana dele. Para as pessoas pensarem, olha, a de Maharaj está comendo peixe ele não presta. Ele não é um santo. Ele fazia de propósito. Porque o Vaishnava trapaceia os trapaceiros. Você precisa entender o seu coração, se você quiser julgá-lo pela aparência, você vai cair. Então, até, é, Hoje, diz Maharaj, parece que foi um sonho. Eu pensava em Vrindavana, em Varsana e Nanda Grau. não consigo apagar essa imagem. Esses lugares estão sempre diante de mim, de Shambhava. Os lugares dos passatempos de Krishna irada. Esse é o meu tesouro de Shambhava. Um Babaji ele ficou famoso como Siddha Baba. E as pessoas vinham até ele de diferentes vilas com problemas. Eles diziam, Baba, meu filho está doente. Por favor, abençoe. Minha filha não consegue casar. Por favor, arranje um casamento para ela. E muitas pessoas vieram. Então as pessoas vinham ali, batiam na porta. Ah, por favor, abençoe meu filho, está morrendo. E ele pensou: o que eu vou fazer com todas essas pessoas que vêm aqui? Então ele decidiu para fazer um truque. Ele chamou um varredor e secretamente ele discutiu com esse varredor. Você tem uma filhinha, não é? Bom, eu vou pagar você. Fazer que serviço? Você não precisa fazer nada. Você vai fazer, colocar uma cadeira diante do meu bhajan kutir e essa menina vai ficar sentada diante do meu bhajan kutir. Por quê? Você faz isso e eu te dou alguma coisinha. Qual é o problema de você fazer isso? Então, essa menina sentava na frente do Bajinakotida e se E as pessoas pensavam que aquela garota era a serva dele, o amante dele. Mas ele nem olhava para ela, nem para ninguém com os olhos materiais. Então, o faz esses truques, esses testes para nós. Quando ele vê que o mundo material fica insuportável, eles fingem, eles fazem um passatempo de doença e vão embora daqui. Para trapacear as pessoas, eles fazem isso. Se você é um trapaceiro e eu trapacear você, não tem problemas. Ladrão que rouba ladrão. Diz, o próprio Krishna diz isso. Se você é um trapaceiro, eu tenho o direito de trapacear você. É ou não? Então, esse é o humor. Então, dessa maneira, quando o Guru Vaishnava vê que, que vocês não respondem ao Harikata, ao Siddhanta Vichar, que vocês não reagem, então gradualmente o Vaishnava se afasta de você. Ou ele faz isso da sociedade inteira. Ele vê que estão todos assim. Ele pega e se retira. E manifesta siklila, passa tempo de doença e vai embora. E diz, você pode vir harikata de qualquer outra pessoa, não se preocupe. O Senhor Krishna não pode pagar Guru Ksuradas Bhaji Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, não pode repagar. Vamos te dar Babaji Maharaj, nem Bhaktinoda Thakur, nem retribuir Prabhupada. Ele não pode retribuir nenhum deles. É impossível. Hoje, é muito bom é um titi muito importante de Ragunandan Acharya. Ragunandan Acharya tem seus, seu nome escrito em letras de ouro dentro do, meu, do coração de Goranga Mahaprabhu. Ragunandan está escrito em letras de ouro dentro do coração de Goranga Mahaprabhu. O seu nome é Ragunandana. Mas nós vamos ter que fazer um pequeno flashback para que vocês possam perceber algo. Nós vamos falar de Mukunda Madhava e Narahari. Eles estavam realmente fazendo oração a Chaitanya Mahaprabhu. Aqueles que realmente fazem não essa deles, adoração, ninguém, deles, nenhum desses, vão dizer. dizer que nós, ninguém podemos dizer não temos nenhuma informação deles. Nós temos que saber sobre eles. Aos poucos temos que conhecer os grandes Vaishnavas. Então nós estamos falando de Mukunda Madhava e Narahari Sarkar. Madhu -mati madhu -mati Ele se chamava Madhumati Prabhu. Quando Goranga Mahaprabhu queria comer algum doce, na Prabhu ia. Quando Krishna, the, the Krishna queria água, madhu. uma, uma there, água doce, ele ia num determinado poço e dava água lá, para Mahaprabhu, dessa água. Uma vez levaram o Maharaj Shambhava até lá. Eles puxaram ele, colocaram ele num carro de boi e ele foi levado até lá. Ele foi arrastado até lá, para dar harikatha lá. Eles me levaram à força até lá. O que fazer? Então, na verdade, em Katwa, se você for, você vai encontrar um uh -huh. o lugar onde Mahaprabhu uh -huh. tomou sanyasi E a é um quilômetro dali, tem um lugar chamado Sikhanda. Sikhanda. Até hoje, você encontra lá a casa de Acharya. Você sabe don't quem o Hari Sarkar, Prabhu? Você não sabe quem era Hari Sarkar, Prabhu? Você não Or sabe quem era uh, Hari Sarkar? Speaking, ele -sarkar falava sempre no Kirtana. Você pronuncia o nome dele no Arati? E não sabe quem ele é? Uh, De seus tolos. Then, você pronuncia o nome dele quando você canta esse arati. E esse outro vachinava é chamado Mukunda. Esse Mukunda era um médico ayurvédico. E ele recebia tratamento. Ele tratava um rei um rei muçulmano. Ele era muito pobre, mas muito feliz. E a mãe dele estava sempre ocupada. Ah, Madhavadas? Perdão, estava sempre ocupado em cantar as glórias de Guranga Mahaprabhu. Prabhu. His seva was most exclusive. O serviço de Narahari Sarkar Prabhu era um serviço exclusivo, ele agia como se ele fosse uma gopi. tinha um seva tão cheio de amor, que o Senhor Supremo não podia evitá-lo. Krishna queria ser servido por ele, dizia, quando ele vai me servir? Narahari Sarkar Prabhu vale go gata Mujes simantar então Alo tine hari Nadi apuravabe Jao boli hari Yesing Então Singing is zero Então cantar nós devemos só cantar para Krishna Usar nossas energias para adorar o Senhor Supremo. Em vez de ficar se perguntando die, onde que eu tenho que arranjar tempo, se você vai ter tempo até para morrer, mas não tem tempo para cantar para Krishna. Isso é tolice, ignorância. Então, o Mukunda, Mukunda foi até Jagannath Puri para encontrar o de, de maneira jocosa ele disse, olha, quando estou com uma confusão com oração você é o um pai de Uragunanda ou você é um o é Uragunanda, que é seu pai eu estou com uma confusão por favor esclareça isso Prabhu full of porque o Senhor Supremo está cheio de amor. Não é uma questão de decorar filosofia. Eu poderia fazer vocês decorarem toda a filosofia, mas... Nós temos que entender o amor. O coração de Mahaprabhu se derretia diante desses devotos puros. E de Nityananda também. E Mukunda dizia, Prabhu, eu entendi a filosofia, é o meu siddhanta, que Ragunandan é meu pai, eu sou filho dele. E Mahaprabhu começou a rir, disse, sim, você está certo. Por quê? Porque nós todos recebemos bhakti desse menino. Ragunandan tem mais bhakti, mesmo que você seja mais velho, ele é seu pai. Se eu receber Bhakti de você, você é meu Guru. É automático. Se eu receber Bhakti de você, você é meu Guru. É Então, o Mahaprabhu ficou muito contente. Esse é um Siddhantavichar oh, perfeito. É aquele menino que estava ensinando muitas coisas em Bhakti. Assim? Sim, ele ensinava muita coisa um para todos. Um dia, eu estava com um, ocupado com um seva. Eu fui eu até o mercado que para Boga. ver quem ia oferecer Boga. Então eu, eu dei ordem para esse menino. Ragunandam, você pode oferecer Boga. Boga ao Senhor Supremo, pode oferecer os alimentos, as preparações ao Senhor Supremo?" E ele disse, sim, eu posso aprender, porque ele, ele aprendeu com seu pai, porque o pai oferecia tudo para Krishna no altar. E ele disse, ah, é muito fácil, é fácil alimentar uma pessoa. pensou, eu, abri, eu abri do meu pai, aprendi do meu pai, então eu posso fazer tudo isso? Então, a mãe pode nos ajudar a, fazer, a oferecer alguma coisa quando somos crianças no altar? Então, Gopal, Bhagavan estava no altar e o pai foi fazer outra coisa, e o filho foi fazer outra coisa e o menino, ele não sabia onde colocar a tula, assim, onde colocar água, mas ele ofereceu tudo para o Senhor Supremo. Ele só falou assim, <risos> ele falou assim para a deidade, toma, toma, come a é prachada. Porque os pais foram embora, trancaram o quarto. Ele ficou preocupado, o cristiano não estava comendo. Ele pegou tudo, trouxe ali assim e falou: Ó, oh, come, pode comer. Se você quiser alguma coisa, você me pede, tá? Esse menino falou assim e trancou o quarto com a deidade lá dentro. Ficou do lado de fora. E depois de meia hora, ele estava fazendo o Kirtan, abriu a porta. Ele falou: Até agora você não comeu? Está tudo aí? Você não comeu? Ele falou para a Deidade, meu pai vai ficar bravo. Ele era um menino. Tem algum problema, por acaso? Por que, que você não tomou prachada hoje? Quando meu pai toma, você uh, come? Eu ofereço, você não come? Então, ele ofereceu, saiu e... E esperou, ofereceu de novo. E, e, e Krishna, a Deidade não tocou na prachada, e ele falou, e ele falou você não vai comer ou não vai? Ele pegou um pedaço de uma, de, de, de, de uma vareta e veio ameaçar a Deidade. Você vai comer ou não vai comer? o um menino. Aí ele ia bater no Senhor no Supremo, e o Senhor se manifestou e começou a comer na frente dele. Comeu tudo. Depois tudo acabou e comeu tudo. E a mãe voltou e falou, cadê a prachada? Traz a prachada para nós. Ele falou, Gopala comeu tudo. Ela falou, o Ele comeu? Ele comeu tudo das panelas. E, eles, e ele falou, e agora, meu Deus, o seu pai vai vir aqui? Não, ele falou, o menino não é mentiroso, ela falou. Então, meu Deus, como aconteceu isso? A Deidade desceu e comeu? E o pai chegou, ele falou, cadê a prachada? Ele ofereceu para o Senhor Supremo, o Senhor Supremo comeu. O Senhor Supremo comeu? Não deixou nada? Não. Não. Sobrou nada. E o pai ficou com dúvida, como é possível? Deixa eu checar. Ele pegou um lado do mercado, ele foi uma loja de doce e comprou. Comprou gui lado puros. Se well, Krishna, Chyapati, Dal, Krishna então comeu você tudo isso, então vamos oferecer esse doce yes. para ele. So you go, uh, Aí ele falou: uh, então vai lá, ofereça. So ele colocou o lado plate, um prato e levou para Gopala. Nice Gopala. Gopala, por favor, toma esse lado. Meu pai trouxe um lado bom para você, Gomba você vai gostar. Mas Gopala não, não tomou. O pai ficou olhando. Vamos ver o que ele está aprontando aqui. Quando Gopal, Quando Gopal não pegou, então o Aragunanda ficou muito chateado. você aceitou e agora você não vai aceitar? Meu pai achou que você é um mentiroso. Ele foi lá e pegou de novo o, o, a vareta. E Gopal se manifestou e comeu o lado. E nesse meio tempo, o pai estava olhando para abrir a porta para ver se Gopala estava comendo ou não. E a hora que o pai abriu a cortina, Gopala voltou a ser uma estátua. E ele, tá, e ele ficou com a deidade com a mão assim, a deidade ficou parada com a mão e com o meio lado na mão. E o pai enlouqueceu. Meu Deus, quanta devoção tem esse menino! O menino deu ordem para a deidade, a deidade comeu. E quando a gente oferece, ele não se manifesta. Então, a partir daqueles dias, eles começaram a pensar que aquele menino de 5 anos de idade era nosso guru. Os pais começaram a pensar isso. Ele é nosso guru. Então, é por isso que Mahaprabhu perguntou para ele, quem é o Pai? E o Pai disse, ele é meu Pai, porque ele é meu Guru. Esse menino tem mais Bhakti que eu, disse o Pai dele. Tem muitos passatempos para falar sobre eles. Quando eles foram para Puri, Charya, esse menino, mais tarde, ele foi reconhecido como um grande Vaishnava. É? Ele teve um filho chamado Kanaya Thakur. filho de Ragunandan Acharya chamava-se Kanaya Thakur, que também era um associado eterno, um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu. Então, qualquer tipo de discussão sobre os devotos puros, não é suficiente. Nós podemos glorificá-los infinitamente. Como é possível? Como é possível que o Senhor Supremo responda a eles, porque ele não responde a nós. É o mesmo Senhor Supremo, e ele fala com os devotos puros e não fala conosco. O mesmo Senhor que fala com os devotos não fala com os materialistas. O mesmo Senhor que fala com os devotos, não fala com os materialistas. Mandarika Vidyanidhi adorava essa xalagrama, em Shrihatta, Shri no norte da Índia, região da qual Satyadevi e Jagannatha Mishra vieram, yeah. todos eles nasceram lá Hello. e vieram até Navadvipa. Allogram, you Se Every você visse essa chalagrama essa chalagrama ela produzia todo After dia uma pequena quantidade de ouro. Eles a cobriam de noite e de manhã, ela, ela produzia um pouco de ouro, você consegue acreditar? Eu fui lá da Harikatha, nessa localidade de Shambhava. mas ela não vai dar respostas para você se você chegar no nível, não chegar no nível de consciência pura. Chetan vasto pode trocar bhava com você, mas você tem que chegar nesse nível, no nível de prema pura. Você não pode trocar de divisão com a parede. Você não pode fazer isso. Mas Haridas Thakur podia conversar com Mahaprabhu. Mas ele não se incomodava quando entrou, quando ele também morava numa caverna, e também entrou uma cobra lá. E as pessoas, as pessoas perguntaram para ele, nós entramos aqui e tem veneno aqui, nosso corpo está queimando. Thakur, tome cuidado, tem uma cobra aqui, a gente não pode voltar aqui, a gente não pode vir ver você aqui, porque aqui o nosso corpo queima com veneno. Quantos devotos se foram, Haridas Thakur pensou, bom, se aqui realmente existe uma cobra, um Mahasaya, o que é que você goste, você pode fazer. Eu não vou perturbar você. disse. Eu não vou colocar você numa situação difícil. Você pode ficar onde você quiser, ele disse para a cobra. Se você quiser, eu fico. Se você quiser, eu vou. Mas é que os devotos estão... Se sentindo mal com você aqui Ele disse para a cobra E na hora do almoço hora das estava cantando santos nomes Ele viu que a cobra saiu da toca Passou E foi embora Saiu da caverna E foi embora e não voltou mais Ela não voltou Guru Vishnu por que que as nossas orações não vão ao nível do Guru dos Vaishnavas, ao nível de Krishna? Nós temos que nos perguntar. Neste dia, eu estava discutindo, nós temos que nos perguntar. Que Diva a nossa oração direta não pode alcançar Krishna. Na verdade, ela pode, mas ela só pode via Guru Vaishnava. Através deles. Sem eles, não. Nós temos que orar do coração. E hoje, com o nosso coração, nós estamos glorificando esses Vaishnavas. Implorando que eles, por favor, derramem suas misericórdias sobre nós. Nós gostaríamos de servi-los de maneira favorável. Nós não queremos ser negativos. Então, por favor, nos abençoem para que a gente alcance a misericórdia que vocês distribuem para que a gente alcance o nível em que vocês estão para servir vocês. Então, nós sabemos que vocês são misericordiosos e que têm misericórdia das almas caídas como nós, como eu, por favor, distribuam sua misericórdia sobre nós. Vam se tais Babaji Maharaj ki jai Pala Vajra Yasthyasti Vakti Maharaj ki jai Yakin chana Sarvaguna Istatra Sama Sate Sura Haruhu Abhakta Shakuto Mahat Guna Mano Rathe Nasato Dhava To Vah Vah Chakalpa Duros Sike Vas Nivaja Patitanan Bhavanan Babush Navyona Try to deep meditation, go. Not that harikata over, you. all finish. Repeatedly <laughs> you think, you can get power. Don't concentrate on anything else. Ah, you will have to do cooking, everything, as per your habit. A pure Vishnu always doing everything as per habit. Going to take bath, going to do habit they don't like to do anything